Hoje eu vou falar sobre um assunto, uh, sobre um estilo que eu gosto muito e eu tenho aderido cada vez mais, que é o estilo Easy Chic. Quer saber o que é? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Marcela Damas, Estrategista de Estilo Pessoal, e eu ensino mulheres a criar um estilo do absoluto zero, multiplicando e descomplicando os looks. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer aprender a ser uma mulher estilosa, me segue para mais dicas e curte esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite, e se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. É, vocês sabem que eu sou adepta de um estilo mais minimalista, de um estilo que não tem tanta estampa. É engraçado isso, mas eu toda vez que eu olho no meu guarda-roupa, que eu vejo as estampas, eu falo, caramba, não é que eu não goste, é que a gente precisa de fato escolher. Uh, certas estampas para você não ficar com o guarda-roupa lotado de coisa, e lotado de peças que não vão fazer o menor sentido para você, como já aconteceu comigo e já falei em diversos vídeos por aqui. Eu sempre gostei desse tipo de estilo, mas como eu for sou né, formada em moda, eu achava que esse tipo de... De estilo eu não poderia usar porque eu precisava passar uma imagem muito fashionista de, sabe, primeira fila do desfile da Chanel. Coisa que hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho a consciência e a sabedoria que esse tipo de estilo as pessoas usam para, né? Exatamente para esse fim e não necessariamente elas vão usar isso para ir para o supermercado, por exemplo. E eu tinha na minha mente que eu tinha que estar sempre muito, muito bem arrumada, e no sentido de, de que eu tinha que usar muita estampa, muito salto, muitas cores, mesmo não sendo aquilo que eu gostava. Eu sentia que eu precisava de colocar essas cores e essas estampas. A partir do momento que eu entendi o meu estilo pessoal, que eu comecei a construir, na verdade, eu entendi o meu gosto pessoal, eu comecei a construir o meu estilo pessoal. Como isso? Com muito autoconhecimento. Não teve outra saída, se não mergulhar dentro, né, de mim, e entender tudo aquilo que eu gostava de verdade, e ousar, usar tudo aquilo que eu tinha à vontade. Então, eu basicamente tirei tudo que eu não gostava, tudo aquilo que eu não usava do meu guarda-roupa, e comecei... Uh, eu fiz, na verdade, um detox, né? E eu fiz um detox também de estampas e cores. Então, basicamente, eu usava só branco, preto e cinza e nenhuma estampa, zero estampa. O que foi acontecendo é que eu fui entendendo que eu gostava de algumas cores e eu podia usar essas cores. Então, eu comecei a inserir um pouco de cor no meu guarda-roupa. Fui entendendo também que havia cores, havia cores que eu não gostava, que eu gostava nos outros, por exemplo... E estampas, uh, que eu não precisava usar todo o tipo de estampa que eu via pela frente, só porque tava na moda, ou porque saiu, ou porque ficava bem em alguém. Existem mulheres que são muito estampadas, e eu acho ótimo, principalmente as cariocas, que sabem usar hum, as estampas, e elas sabem usar muito a favor do, favor do estilo delas, do, da cidade onde elas moram, né, do estado onde elas moram, e eu acho isso louvável, mas não é pra mim, e... Eu fico em paz hoje com isso, eu sei que é, o meu estilo não é esse, e eu amo o meu estilo, o meu estilo pessoal, e eu consigo ver com bons olhos, como antes eu não conseguia. Então, o termo, né, o estilo Easy Chic, é um estilo, né, um termo, que é como se... Como não, né? Como acontece comigo todos os dias. Eu não preciso ficar pensando muito no que eu vou usar, as peças se combinam e eu não tenho esforço. Eu não faço esforço pra ficar muito legal, pra, é, pra me sentir muito bonita, pra ter a minha autoestima elevada. Hoje eu coloquei esse, esse body tá? É um body E preto. Eu já sei que ele combina muito bem com esse colar. Os brincos também. Eu gosto sempre de... De colocar principalmente quando eu tô com o cabelo bem assim, armado, para destacar mais. E eu sei que isso funciona, ponto. É aquilo que eu vou usar. Então, eu não preciso ficar pensando muito naquilo que eu vou usar, aquilo que eu vou combinar, porque o meu guarda-roupa consegue... Uh, ele é inteligente o suficiente para eu pegar uma peça e saber o que combina... Uh, cada peça combina com a outra. Ao contrário daquele termo, que foi muito divulgado, né, que você se esforçava muito para para se arrumar e sair com o um visual, tipo, ah, nem me arrumei, né? Eu costumo falar isso quando, nossa, nossa, Marcela está tão bonita, eu falo, ai, né? Imagina acordei assim, né, quando eu tô toda maquiada, eu falar, acordei assim, mais ou menos o que as pessoas falavam. E só que por trás disso, havia muita demanda, havia muito esforço para você se sentir bonita e para sair toda arrumada. O que não acontece no estilo easy chic. E eu vou contar quê Com esse estilo a gente preza muito mais ah, o conforto, a simplicidade, ah, o minimalismo, né? eu tô falando aqui do minimalismo no sentido da estética minimalista. E você precisa ter apenas peças que se combinam, peças que se complementam, que se coordenam, independente do tamanho do teu guarda-roupa. Ele pode ser um guarda-roupa muito uh, enxuto, pode ser bem pequenininho, como pode ser um guarda-roupa grande também, se isso faz sentido pra você. Eu sempre falo isso. Não adianta eu passar aqui uma regra, que você tem que ter 30 ou 60 peças, se isso não vai te fazer feliz. É, eu não lembro quantas peças, eu acho que eu cheguei a contar uma vez, mas realmente isso não faz a menor diferença pra mim. O que eu entendo é que quando todas as minhas peças combinam, quando todas as minhas peças se coordenam, pra mim é um guarda-roupa inteligente. As cores também desse estilo, elas são mais neutras. Não que você precise fazer como eu fiz, né? De fazer aquele detox completo. Mas eu entendo também como um estilo de transição. Quando você tá, assim, saturada de muita cor, muita estampa, muita modelagem, é, muitas peças também, às vezes peças repetidas. Quando você consegue usar esse estilo Easy Chic, você faz essa transição muitas vezes para um outro estilo. Que foi basicamente o que aconteceu comigo. Você consegue também inserir as tampas, as cores, as modelagens e o estilo uh, que você gosta dentro do teu estilo pessoal. Então, as cores são mais neutras, então a gente vai ter aí uh, branco, preto, cinza, marrom, azul marinho, cores que você consegue combinar e coordenar com mais facilidade. Então, então o que você precisa ter em mente para você ter esse estilo Easy Chic e para você... Ficar, se sentir bonita. Esse não é um estilo só com roupas básicas, só com peças básicas. Ou seja, você pode aí incluir modelagens diferenciadas, sapatos diferentes, bolsas coloridas, acessórios grandes, acessórios pequenos. Tudo isso tem que, tá, tem que ter a ver com o teu estilo. O Easy aqui é pra você se sentir sofisticada, sem ter que sofrer com isso. Então, você vai se sentir, você vai se vestir de forma mais elegante, mais sofisticada, mais estilosa, sem precisar sofrer, sem precisar gastar muito dinheiro, sem precisar gastar muito do teu tempo quando você precisa sair de manhã para trabalhar, né? A gente sabe que os, os chefes, os líderes não gostam quando a maioria chega atrasada, sempre, e você não precisa fazer parte desta, dessa gama de pessoas que se atrasa as, muitas vezes por conta da roupa, eu conheço muita mulher que se atrasa por conta disso, que não sabe como se vestir, quer fazer looks muito elaborados e não tem ainda a manha de pegar uma peça e saber coordenar. Ou seja, guarda-roupa não é nada inteligente. Então, não é sobre peça básica, é sobre as peças que você vai incluir, as peças certas, as peças-chave dentro do teu gosto pessoal e do teu estilo pessoal também. Então, aqui no primeiro look eu quero mostrar para vocês, esse é uma forma muito legal de usar o estilo Easy Chic que são as cores neutras, que eu falei, o azul marinho, o branco, e ela tem essa estampa, olha só. Não precisa ser uma estampa, sabe aquele estampadão todo colorido? Pode ser uma estampa, não é? uma estampa clássica, estampado clássico, de listras, que remete naquele né, estilo navy, que é dos marinheiros, e fica muito legal. Bolsa de palha, óculos escuro, short, um cinto fininho, é isso. Precisa de muito esforço. Eu gosto, gente, de descomplicar estilo. Por isso que eu fico falando tanto de look, né? porque para vocês entenderem que, assim, ela tá muito bonita e você pode ser igual a ela também, você pode ter esse mesmo estilo, você pode se sentir bonita e ter uma autoestima lá em cima, descomplicando completamente o look. Short de alfaiataria, pode ser um short também, se você gostar, pode ser um short jeans ou um short de sarja, aí ele é branco, um blazer bem, sabe, é um maxi, né, um blazer mais... Uh, mais solto, um oversized, e uma bolsa de palha aí, olha, que quebra toda aquela cisudez da, alfaiata, da, da alfaiataria, né, do, do blazer. Olha só, muito simples. Esse segundo look aqui também, super estampado, ela tá com, nem foi proposital, mas uma bolsa também de palha, que não é nem uma bolsa de couro, uma bolsa daquelas, né, que são de marca, que você vai gastar muito. Tá aí com um vestido todo estampado, um vestido de manga longa, com uma estampa de poá, que é super clássica. Tênis preto, né? Preto com branco. Combina com a, o poá, o estampado de poá também, que é preto com branco. E é isso, não tem muito o que fazer. Se você quiser colocar um cinto, você pode, se quiser usar assim, você usa. Você só vai precisar mexer o que, se quiser também, no cabelo, né? E nos acessórios, nos brincos... Uh, anel, corrente, às vezes uma e-sharp, se tiver frio, é basicamente isso. Por isso que eu falo, easy, chic. É easy, é muito fácil, você fica chic, você fica elegante e sofisticada. Esse terceiro look eu também gosto bastante, porque É um short que ele é todo destroyed, ele é todo rasgado, short jeans, uma regata branca básica, ponto, não tem assim muito o que dizer sobre isso. E ela fez o que Colocou um camisão, uma camisa bem oversized, bem grandona, com terceira peça. Ah, eu não gosto de usar blazer porque eu acho que fica muito formal, eu não gosto de blazer. Pode usar camisa, pode usar camisa, é, colete. A terceira peça, gente, não se baseia somente em blazer. Pode também ser uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro. Aqui, como a gente tá falando, né, de um look mais verão, ou de repente um outono, dá pra usar essa camisa e fica lindo. Aqui ela tá de, de sandália, mas você pode usar um tênis, você pode colocar um salto. É livre, é fácil, é simples. Você não precisa sair todo dia. Ah, eu tô... É, tá quente e eu vou usar meu short, eu vou colocar, né? Uma blusinha de manga comprida. Olha só como ela tá bonita, tá elegante, tá chique, tá sofisticada, sabe? É você usar os elementos a seu favor. Isso que eu tô falando, eu tô descomplicando esse look para você conseguir fazer isso na tua casa, no teu guarda-roupa. Vê se não é fácil. Não tô ensinando nada aqui complicado. Eu tô descomplicando tudo para você. Aqui também, eu gosto muito, muito desse look. Uma bolsa grandona. Gente, se liga. Né? Fiquem alertas, fiquem ligadas. Porque eu tô vendo, assim, muito burburinho em relação às bolsas grandes, novamente. A gente ficou usando por muito tempo, né? As bolsas menores. E eu tô vendo, assim... Uh... Principalmente lá fora, as mulheres, as fashionistas usarem bolsa grande. É, eu deixei aqui as minhas, porque eu sabia que um dia ia voltar eu gosto muito delas. Bolsa grande é uma coisa assim, né? De louco. Você enfia tudo dentro e tá, tua vida tá ali naquela bolsa. Então, fiquem né, bem ligadas com essas maxi bolsas. Aqui ela tá com uma saia preta midi, né? Uma rasteirinha e uma camisa amarrada. Ponto. É só. Você viu que assim... Nesses looks, tirando o, o vestido e o, o primeiro, né, que tem uma, uma blusinha, a camisa fica até com protagonista. Camisa, ela não precisa ser aquela camisa branca de escritório. Você pode ter uma camisa super estampada, pode ter uma camisa listrada, pode ser colorida. E aí você vai fazer o teu look easy, chique, dessa forma. Outra coisa que você tem que ter em mente, que eu já falei no início do vídeo, é que você não precisa só ter somente cores neutras. Como eu falei no início, as cores neutras, elas servem para você conseguir combinar com mais facilidade. Por isso eu falo tanto no básico funcional, porque ele funciona e ele vai te ajudar muito nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a criação, com a construção do teu estilo, para você né, conseguir combinar com mais facilidade. É muito mais fácil você combinar uma peça com um bege, um nude ou um branco, né, do que você combinar aí um vermelho, com alguma outra cor que não seja neutra. Então, fica a dica aí, mas não precisa ser somente neutra. E outra coisa que eu queria falar é que as cores mais neutras, e as cores que eu coloquei aqui também, elas vão te ajudar a fazer cores, a fazer combinações mais uh, elegantes, mais sofisticadas. Não que você não vá conseguir fazer com outras cores. Você consegue tudo nessa vida. Quando você tá começando a criar o teu estilo, é interessante que você preste atenção nisso, tá? E saiba comprar as cores que você, de fato, gosta, não aquilo que alguém falou que você tinha que usar. Bom, nesse, nesse primeiro momento, eu coloquei esse blazer, esse blazer rosa, né, esse maxi blazer, que é bem legal. E você vê que ela tá usando um azul também, que é bem saturada, uma cor bem saturada uma clutch preta, sandália preta, né, de tiras finas, um salto bem fininho, uma calça que é bem mais soltinha, não chega a ser uma skinny, uma blusa branca, gente, olha só, uma camiseta branca e um blazer rosa. Não precisa ser aquele pink, né, esse rosa é muito mais sofisticado que um blazer pink, por exemplo, na minha visão, tá? E super, assim, super simples fazer, é, você ter a calça, não precisa ser uma calça exatamente como essa, pode ser uma wide leg, Pode ser uma pantalona. O ideal é que você use uma calça jeans que te deixe é, elegante e que você goste bastante. Aqui eu também trouxe uma peça, né? Um, quase um all black, se não fosse pela bolsa branca, né? Que ela, tipo, trocou a bolsa preta pela branca. Uma calça mais solta, que isso também faz parte né? do, do estilo. Easy Chique. Parece que é uma, é, você sempre tá com um look, assim, muito cool, muito, sabe? Muito fresh, você realmente não, e não vai mesmo demorar muito tempo pra se arrumar. É, depois que eu descobri que, essa modela, que as modelagens amplas ajudam, eu sempre tenho uma, uma outra, não, eu tenho bastante peças assim, porque eu sei que isso deixa o visual mais elegante e mais sofisticado. Aí ela tá com uma camisetinha básica, né, uma regatinha básica, é isso, um pingente, né? Um, um colar, uma sandália que nem é tão alta assim, e, e isso ajuda né? bastante é, quando eu falo, ah, não é só de roupa básica, você vê que a calça dela não é uma calça básica, mas você entende que a regata é mais básica que a calça. E ela poderia estar com uma bolsa tira-cola, mas ela está com uma clutch, com uma carteira para tá? Pra você ver aí esses elementos, como eles funcionam, como eles vão funcionar no teu look e no teu estilo pessoal. Nesse próximo look também, assim, é um dos que eu mais gosto, que é um estilo mais boyish. Que nada mais é do que um estilo mais, vai, né, masculino. Não gosto muito de fazer esse, esse, de separar, né, por gênero, que isso tá tão antiquado. Só pra vocês entenderem que é uma peça que não é tão ajustada, a calça não é... Ela não vai favorecer todo o corpo, né, da mulher, ela é mais larga. E ela tá de tênis, com uma camiseta branca e, ou, mais uma vez, né, um blazer que é mais claro. Ele é, chega a ser um off-white, não chega a ser um bege. Olha a diferença que dá. Você pode colocar cor, você pode optar por não colocar. Você vai conseguir chegar, assim nesse estilo mais sofisticado. Aqui eu resolvi colocar um vermelhão para vocês entenderem também que os saturados, né, esses, essas cores mais saturadas, que são essas cores mais puras, elas conseguem também trazer um grau de sofisticação pro look. Aqui você nota, né, muito mais uh, o vermelho, né, então você fica mais com, essa, com a parte de cima mais evidente. E, né, para dar aquela quebrada em tudo, ela colocou uma calça mais bege, um sapatinho mais uh, nude, camiseta branca também com uma estampa... E uma bolsinha mais estruturada. O óculos ao invés de ser preto é branco também. Isso deixa o, o look com mais personalidade. É isso que importa. Você deixar a tua marca no look. Você deixar o teu, a tua identidade expor a tua identidade, sabe? Quando eu falo, eu já, eu já postei bastante sobre isso no, no Instagram, né? Quando você se sente muito feia por fora, você precisa exteriorizar a beleza que você tem dentro. Por isso que eu tô aqui te ajudando a descomplicar o look, para que você consiga construir esse estilo e exteriorizar a tua beleza. As pessoas precisam ver que você é bonita também por fora, não só por dentro. Elas precisam ver que você tem, né? Você tá cheia de energia, que você tá com a tua autoestima lá em cima, que você tá se sentindo bonita, uma mulher, sabe, é, confiante. Passar a autoconfiança é muito legal, é muito bom, principalmente quando você tá no início, né, de um relacionamento, uh, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser com, pode ser na, na tua empresa, né, quando você vai pro trabalho, você exala a autoconfiança, isso é muito bom, as pessoas começam a te enxergar de outra forma. E a roupa pode sim te ajudar a isso, a chegar nesse grau de autoestima elevada e autoconfiança. Por isso eu sempre bato nessa tecla, que você pode sim exteriorizar a tua beleza interior. Esse último look aqui, ele é bem colorido, né? Não tenho o que falar, são duas cores bem coloridas. Esse, essa blusa parece um, um setinho, não sei, mas ela tem até um pouquinho de brilho. Azul com laranja, são cores contrastantes, são combinações que funcionam. E funciona muito bem. Você, se você é uma mulher colorida, aprenda a colocar as cores e a usar a seu favor. Não usa porque... Ah, eu sou colorida, eu vou sair usando com... Né? De qualquer forma. Usa com intenção. Aqui ela tá muito, muito bem <risos> intencionada. Ela tá usando com muita intenção. Mostrando que ela é uma mulher colorida. Que ela sabe de, de moda. Que ela entende de moda. Isso dá uma... Como eu falei agora há pouco. Isso, vai, sabe, transmite a identidade dela. A personalidade dela. Nesse look. E é isso que você pode fazer quando você começa a colocar as cores no seu Easy Chic. Outra coisa para você ficar de olho é apostar em, em modelagens diferenciadas. Assim, é, quando eu entendi que as modelagens diferenciadas é, iam me ajudar bastante e me ajudavam, eu comecei a reparar muito mais em modelagem, né, em modelos de peças diferenciados, do que simplesmente ir lá e comprar uma peça sem intenção. O que acontecia é que eu reparava muito e eu não entendi porque que alguma, um, sabe, uma mulher ou outra se destacava mais do que as outras. E aí eu fui entendendo que era por conta da modelagem. Às vezes, sim, é um decote inusitado... É um decote nas costas, eu fiz uma blusa quando eu tava na, na, na loja ainda, né, que eu tinha loja, e eu fiz uma blusa muito simples, assim, é, era como se fosse uma regata, né, uma, uma blusa mais cavada, um decote redondo, Mais atrás ela tinha um laço, era completamente aberta, era só fechada por um laço, você tinha duas pontas e você fazia um laço. Então, quando você olha, assim... Você vê de costas, é uma blusa completamente diferente. É isso que você precisa, ter um detalhe super diferente, ou uma peça inteira mesmo, bem diferentona. Não diferentona no sentido de, de você sair e começar a se esconder, porque você não tá se sentindo à vontade. Mas diferente porque é uma modelagem bonita, e que te deixa autoconfiante. Eu trouxe aqui algumas, alguns looks também, para vocês entenderem que você não precisa... É, quando eu falo nem descomplicar parece assim o que, o que eu vejo muitas mulheres fazendo é achando que precisa ter a blusa diferente a calça diferente a, o cabelo né diferente os acessórios bolsa e na verdade não às vezes você precisa de uma peça de um acessório de algo que vai chamar atenção aqui eu coloquei essa calça uh, que ela é de uma alfaiataria e eu falo muito sobre alfaiataria aqui porque eu vejo que muita gente não adere à alfaiataria e não entende porque uh, o look tá sempre, né? A pessoa tá sempre com a mesma roupa. A pessoa, às vezes, tá sempre de calça jeans e só muda a blusinha. Né? Só muda a bendita da blusinha Ah, põe uma rosa, uma preta, mas tá sempre com aquela camisetinha ou com uma blusa de alcinha. E, né, aquilo que eu falo, parece que a pessoa tá sempre com o guarda-roupa da Mônica. Então, uma, usar uma alfaiataria... Igual essa aqui, é muito um pouquinho mais tradicional por conta dessas pregas. Ou dessa camisa, né? Dessa blusa que é, é verde, tem essa cor mais diferente e tem essa alça mais, uh, mais larga. Isso faz muita diferença. Aqui, eu tava falando da blusa que eu fiz, era mais ou menos dessa, desse estilo aqui que ela tá, tá usando. Olha que legal. E, só que a minha não tinha manga comprida, né? Então, quando você vê, você pensa que é uma blusa normal, mas de costas. Você tem esse belo, desse decote nas costas. Isso, por si só, tá de calça jeans, tá com uma sandália preta e ela tá, né, muito bem vestida, super sofisticada com essa camisa. Às vezes é só isso que você vai precisar, de um decote, de um, de um detalhe na modelagem. Essa outra aqui eu achei bem ousada, é uma calça pantalona, né, uma wide leg, não dá pra ver porque a, a, a camisa, né, a camisão tá cobrindo tudo. E assim, ela tem um rasgo gigantesco. Normalmente eu falo pra, né, se você quiser sofisticar, pra não usar tão rasgada. Mas, gente, tudo tem uma exceção. Toda regra tem exceção. Não que seja uma regra, tá, gente? Eu odeio regra. É, eu dou, assim, caminhos pra que vocês entendam aquilo que é melhor pra vocês e usarem, usarem bastante. Olha só, o tamanho desse, desse rasgo, dessa... Né, dessa calça, e ela é bem comprida, bem largona, um, um, uma lavagem de lave, que é essa lavagem mais clara, um top cropped, né, curtinho, branco, e ela, uh, colocou esse camisão branco por cima, tem essa transparência, fica legal, colocou um brincão também, né, que eu adoro a argola, ficou muito bonita, sabe, e aí ela tá usando duas, né, duas peças bem diferentes, e bem inusitadas. É isso que você precisa. Ao mesmo tempo, se você pensar, é uma calça quase, né, quase uh, básica. Assim como a blusa, a blusinha dela por baixo, o cropped é super básico. Quando você faz camadas, usa a terceira peça, esse básico deixa de ser básico. E você consegue uh, agregar muito, mas muito estilo. Né? E pra gente fechar aqui, uh, lembra que eu falei né, das peças que são mais amplas? Ela tá usando aqui tudo bem amplo, assim como a de cima também, né, a, a, a outra imagem que eu coloquei. Bem solto, um tecido bem fluido e, né, bem desconstruído também, né, que ela tá mostrando o ombro e essa bolsa mais estruturada. Olha só isso, que interessante. São peças bem... essas modelagens são bem diferentes de você usar uma calça jeans skinny e uma camisetinha bem justinha. São peças que você consegue aí agregar muito valor, colocar muito da tua personalidade. Você pode não gostar de todas, você pode gostar de tudo e fazer aí uma triagem sobre o estilo que você gosta de usar. Tem estilos aqui que eu gosto bastante, mas eu não usaria porque não faz parte do meu estilo. E é isso que você precisa entender. Com esse estilo que eu falei, o Easy Chic, você consegue fazer essa transição para o teu estilo, pra, né? Fazer a a, a, essa transição pra construção do teu estilo pessoal, com personalidade, com a tua identidade, colocar aí toda, sabe, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que são as referências de identidade que eu ensino no, no, no meu curso, né, no, no meu estilo descomplicado, eu ensino as mulheres a resgatar essa... As minhas alunas a resgatar essa personalidade, essas referências. De onde veio? Por que, que você gosta disso? Isso é muito importante para a construção do teu estilo. Não é só pegar e salvar um monte de pasta no Pinterest. Ah, eu gosto disso aqui e colocar. Você precisa fazer com intenção. Você precisa usar a sua imagem né, com intencionalidade. Ah, eu gosto disso. Tem coisas que eu gosto porque eu gosto. Tudo bem. Né? Tem um, um kimono que eu tenho... Se você olhar, assim, pra ele e, e olhar pro meu estilo, cara, tem muito a ver. Mas tem algumas informações que eu consigo trazer. Tudo bem que, é assim, ele é estampado, de oncinha, ele é bege e de borboleta. É um negócio, assim, que... Poxa, é, é, borboleta é um negócio que eu não gosto muito, assim. Você não vai me ver. Nossa, meu Deus, a borboleta eu vou levar. Mas eu tenho um brinco de borboleta que eu gosto muito, né, e eu... eu tenho ele, assim, e uso bem, e por quê? Porque tem algumas coisas, né, alguns elementos nisso que me fazem, sim, gostar, né, de, uh, de borboleta ou dessa estampa de oncinha. No caso do kimono, é porque ele é bem comprido, ele tem essa coisa mais dramática. Não é preto, igual o outro kimono que eu tenho, mas é dramático, ele é super versátil. Eu uso como saída de praia, eu uso por cima de, de calça e de camiseta, eu uso por cima de camisa, de vestido. Então, assim, apesar de parecer que não tem muito a ver comigo, tem coisas, tem elementos né, nesse, nesse kimono que fazem parte do meu estilo. E aí a gente começa a entender o porquê. Então, quando você fizer isso, é, é muito, mais, muito mais fácil você usar o Easy Chic para você se vestir com intencionalidade do que simplesmente você falar, olha, aí as cores análogas que combinam, aprender sobre cor análoga, sobre cor contrastante, tomos contrastantes, e você fazer aquela combinação que às vezes não tem nada a ver com você. O lance do Easy Chic é você fazer um detox, tirar tudo aquilo que é excesso. É muito importante, eu bato muito nessa tecla, tira tudo que é excesso começa do zero para você ter intencionalidade em todas as vezes que você for comprar. E aí vai ficar muito mais fácil. Você não vai ficar pensando ou tendo que sair com lista, sabe? Ah, eu preciso comprar isso, aquilo. As coisas vão fluir de uma forma muito simples, muito fácil, a partir do momento que você começa a se mexer, que você começa a entender aquilo que faz parte do teu estilo. Então, eu gostaria muito que você pegasse seu dedinho, clica aqui nesse botão compartilhar e compartilha com alguém que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Precisa ver essas referências e que vai fazer diferença nessa, na vida de outras pessoas. E Como eu sempre falo, seja uma mulher que empodera outras mulheres. Não retém informação. Então compartilha com uma amiga, com a mãe, com a tua mãe, com a tua cunhada, com a tua irmã... Alguém que precisa realmente ouvir isso. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve. que Isso ajuda bastante uh, a crescer o canal e a levar essa mensagem para mais mulheres para se sentirem empoderadas, para se sentirem bonitas e autoconfiantes. Vamos fazer uma rede legal de mulheres autoconfiantes, tá? Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá no arroba Marcela Damaso, no Instagram, no Pinterest, Facebook e TikTok, ok? Até a próxima, então you